não rodou a terceira caixa também estamos então, aguardando não não rodou tá quieto então nós vamos para para a segunda caixa esse ele rodou o pé continua rodando, porque essa caixa é a caixa que tem dois palitos. Deixa eu abrir de boete, não com a mão. Essa é a que tem dois palitos. E nós vamos continuar ali até chegar a última caixa.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 Não, o forte que tá quase que não é nada, não vendo Vamos, para pra outra. Tá bem, não, Véago, eu tô quieto. Vamos na última. tá reagindo para rodar, tá quieto. Então, agora nós vamos a última caixa. A quinta, É é número 5 Agora vendo, você só vira na caixa que tem em cinco ali. Então, Vou amortando. Primeira caixa.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 Lembrar o pessoal aí que tiver interesse nesse produto, aí a descrição tá aí embaixo do vídeo. E lembrar o pessoal não esquecer do like. Dá uma força aí pro canal crescer. E lembrando o pessoal aí também que logo nós tem aí o sorteio, o sorteio tá chegando perto aí. E uma boa tarde para